Frei Sirineu Bonini da Luz Falo em nome da província dos freis aqui do Rio Grande do Sul Para parabenizar nosso co-irmão Frei Marco Antônio Varque Parabéns pelo teu aniversário, Frei Marco Deus lhe conceda muita saúde, muita paz, muita alegria Que seja sempre esta pessoa abençoada e querida por todos nós Paz e bem